a gente tem tanta crença relacionada a trabalho, né? Eu não gosto do meu trabalho, eu não faço aquilo que amo, o meu trabalho tem uma energia pesada, eu não ganho o suficiente, esse trabalho é muito chato, e por aí vai. Será que a gente consegue quebrar essas crenças em relação a trabalho, começando a quebrar a palavra TRABALHO Palavra pesada, né? Então, vamos tirar essa palavra da nossa vida Eu tenho pensado sobre essa palavra, trabalho Essa palavra tem um peso, né? Quando a gente fala, eu vou para o meu trabalho Já cansa Você já pensa que, que, é um, que é um fardo Que você vai carregar peso Que é difícil Já vem com uma carga toda, né? E, e a gente tem esse costume de compartimentar a vida a gente fala assim, aqui está a minha vida pessoal, minha família Aqui estão os meus amigos Aqui está a minha vida amorosa Aqui está o meu trabalho Olha o peso Quando na verdade a vida nem sequer é compartimentada A vida, a história que você vive é uma coisa só E você... No momento, você está no cenário da sua casa E depois você vai para o cenário do seu escritório Do seu ambiente onde você presta um serviço Olha que diferente E sempre nesses ambientes, ou na maioria das vezes Você está em contato com pessoas, interagindo Fazendo alguma coisa Para a gente quebrar essa crença estas crenças em relação a trabalho, eu acho que o primeiro ponto é a gente tirar o peso da palavra trabalho e descompartimentar a vida e olhar como um grande panorama, assim, tudo o que a gente faz, todas as experiências que nós temos ao longo de um dia ou de uma semana. Porque quanto mais crenças a gente tem a respeito do trabalho, mas a gente vive em função do dia que você não trabalha. V vive em função do fim de semana, ou em função da hora que eu saio do trabalho, ou em função das férias. E a vida passa a não ser vivida no momento presente, mas em um futuro. O fim de semana que vem. As férias. O momento em que eu não estiver trabalhando. E quando eu tô, além do peso da palavra trabalho, eu tenho todas as crenças que vêm junto com a palavra, com esse estado Eu não tenho essa palavra trabalho na minha vida é, Não tenho é, Eu uso uma atividade Às vezes eu vejo clientes online Faço atendimentos, então eu estou fazendo um atendimento online Às vezes eu estou aqui diante da câmera, então eu estou gravando um vídeo Às vezes eu estou conduzindo um retiro, e eu estou conduzindo um retiro E nada é trabalho Tudo é uma atividade Então uma pessoa lá no Instagram disse eu não amo o meu trabalho ou eu preciso amar o meu trabalho, algo assim. Será? Eu acho que a gente precisa amar a vida e o desenrolar das coisas que acontecem na nossa vida está conectado com o momento presente. Então, para a gente brincar aqui, né? Como é que eu faço? Para tirar todas essas crenças em relação ao meu trabalho A gente vai fazer um exercício de se fazer uma pergunta É um exercício que a Byron Carey, uma professora espiritual que eu sempre menciono aqui, ela dá E o exercício é assim Quem eu seria sem esta crença? Então imagine você lá no seu local de trabalho Fazendo as coisas que você sempre faz Com a crença, com o pensamento de que Eu preciso amar isso aqui que eu faço e eu não amo Então, tem esse pensamento circular acontecendo e te deixando pesado Quem você seria se esse pensamento não existisse? Então, imagine você lá, na mesma situação, no seu escritório no seu ambiente de atividade de trabalho Mas esse pensamento não acontece A sua mente é incapaz de ter esse pensamento Incapaz Quem você seria? O que você sentiria? Como alguém que está chegando ali pela primeira vez e não conhece nada e não sabe quem são as pessoas e só sabe que tem que fazer aquilo que você faz. Como seria um dia, talvez uma hora, sem esse pensamento? Porque, na verdade, o pensamento, a crença, é o filme passando. Um filme chato, um filme que te incomoda... Que tem um é um repetitivo. Isso é chato. Eu não gosto. É aquela pessoa que não gosta de mim e o outro que me irrita. Então, por uma hora, diga para sua mente: eu não preciso desse filme passando. Eu posso só estar aqui pessoa, homem, mulher, sentado fazendo isso aqui, que eu estou fazendo e se for difícil para você fazer isso lá no seu ambiente de trabalho faz na sua casa, lavando louça pondo as roupas na máquina de lavar varrendo sua casa e por aquele momento, naquela atividade não tem nenhum pensamento acontecendo não tem filme passando não tem a TV ligada na cabeça. Você só é pessoa lavando louça. Pessoa varrendo a casa. 100% ali, presente. Só observando, né? Imagine você varrendo. Só observando a vassoura passando. Só. Quem você é sem o pensamento? Essa é uma forma bastante eficaz da gente quebrar a crença, da gente parar de dar energia para uma forma-pensamento que só nos toma energia e causa em nós um imenso sofrimento desnecessário. Eu preciso amar o meu trabalho ou eu não amo o meu trabalho. Hum, eu diria que quando a gente vive no momento presente e desliga a TV interna, é impossível não amar cada instante da vida. Porque a vida é muito interessante e cada instante é novo e eu absolutamente não sei o que vai acontecer no segundo seguinte. É uma surpresa depois de outra e depois de outra Eu preciso amar o meu trabalho? Tá lá no futuro ou tá num trabalho que eu tive e que gostei mais? Tá num monte de comparação na minha cabeça que não me conduz a lugar nenhum O único lugar que vale a pena a gente estar é agora e aqui e agora e aqui eu tenho certeza que você ama. Então, se você está curtindo a nossa série Quebrando as Crenças, dá um gostei para mim. Assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação, pode me seguir lá nas redes sociais para a gente fazer mais enquetes e deixe para mim um comentário. Um beijo, com muito amor.